sentiu vontade de gozar logo quando a coisa estava ficando boa e não conseguiu segurar tá com vergonha ou medo de acontecer isso de novo acredite eu sei como é se sentir assim mas não se preocupe que hoje você vai aprender como reverter essa situação de uma vez por todas e aí galera beleza mais um vídeo aqui no canal especialista em tamanho e aqui quem está falando com vocês é o JV, o cara que mais entende de ejaculação precoce aqui no YouTube. E só quem passa por esse momento difícil de ejacular rápido demais sabe como é horrível. Eu, por exemplo, passei muito tempo sofrendo com esse problema, quase perdi minha namorada. Mas uma coisa é certa: para você que está assistindo esse vídeo, esse problema está quase resolvido porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz para ter ereções mais fortes e prolongadas. Eu só te peço uma coisa, já deixa um like aqui nesse vídeo, porque o like ajuda muito para que o canal cresça e aproveita e se inscreva também e ativa as notificações para ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? E se puder também compartilhe esse vídeo, para que mais homens possam ser ajudados. Cara, eu pesquisei muitas coisas para curar esse meu problema. E em uma das pesquisas eu achei um remédio caseiro que me ajudou muito. E agora eu vou passar a receita para vocês. Mas antes eu quero te falar que esse remédio não é a cura definitiva. Ele apenas ameniza a situação então por isso que eu vou deixar no primeiro link da descrição e no primeiro comentário um vídeo secreto de um especialista que trouxe um método dos estados unidos para o brasil e que está ajudando milhares de homens inclusive esse foi o método que eu usei e que curou a minha ejaculação precoce de uma vez por todas em 14 dias você precisa desse método e se eu fosse você eu clicaria nesse link o quanto antes porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo do especialista vai ficar disponível depois não diz que eu não avisei beleza mas primeiro é claro assiste esse vídeo até o final e depois você clica no link da descrição e o remédio caseiro que eu falei pra você é o xarope de mel com guaraná esse xarope tem propriedades energéticas e estimulantes que ajudam qualquer homem a ter mais disposições durante a relação sexual ele é considerado um remédio natural para a impotência e além disso o xarope também melhora a circulação que ajuda na ereção peniana agora já pega o papel e a caneta para anotar essa receita e já fazer hoje mesmo você vai precisar de uma xícara e meia de mel uma colher de ginseng em pó uma colher de folhas de hortelã e uma colher de guaraná em pó e o modo de preparo é o seguinte misture todos os ingredientes até que fique um xarope homogêneo em um recipiente de vidro com tampa e basta consumir uma colher de xarope todas as manhãs em jejum e em uma semana você já pode sentir seu amigão aí mais forte eu usei muito esse xarope antes de descobrir a solução definitiva mas é claro que não dá pra ficar tomando xarope a vida toda não é mesmo por isso assista ao vídeo secreto que eu deixei no primeiro link da descrição e no primeiro comentário e descubra o passo a passo para curar de uma vez por todas a sua ejaculação precoce pode ficar tranquilo porque esse método é totalmente natural e em 14 dias você já vai estar curado hoje eu sou um cara muito mais feliz com uma autoestima muito grande e agora eu e minha namorada estamos aproveitando cada dia mais. Essa sensação, cara, é maravilhosa. Então vamos ser felizes, meu amigo. Assista ao vídeo do especialista e descubra a solução definitiva para esse problema. Um abraço, fica com Deus e a gente se vê aqui no próximo vídeo, beleza? Valeu!